Na época do meu programa na Record, eu fiz uma entrevista com o Livian Kie, uhum. E ele falou, uma, ele falou duas coisas que... É, essas duas coisas me marcaram muito, assim, na nossa conversa. Uma delas que eu gostaria de destacar é o seguinte, ele falou assim... Ele falou, não entendo como uma crítica de um francês aos brasileiros, mas o brasileiro, ele é muito predador. O storytelling, como eu disse, é uma técnica que você aplica para criar uma história de alto impacto. Tem uma marca uhum. que eu, eu dou risada com os comerciais <risos> deles, eu vou falar aqui daqui a pouco. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que nós estamos presentes aqui no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Então você pode ouvir o nosso podcast ou assistir o nosso vídeo, podcast, vamos dizer assim, aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber todas as notificações toda semana do nosso podcast e também de outros conteúdos que nós trazemos aqui no canal para você que é pequeno e médio empreendedor, sempre focando no seu negócio e também no desenvolvimento pessoal, não só seu, mas também de todos os seus colaboradores. E o tema de hoje, vai dar o que falar. Ah, vai dar o que falar. Eu trouxe uma pessoa aqui que é uma das maiores especialistas do Brasil nesse tema. Nós vamos conversar sobre um tema que tem gerado uma grande demanda nos últimos anos, muitas empresas têm procurado. É um tema muito utilizado pelo marketing, é um tema muito utilizado pelo marketing digital. Posso dizer também, na minha percepção, ela vai validar ou invalidar isso. Não tem problema nenhum, vou dar minha opinião, depois eu espero a opinião <risos> dela. O marketing digital deu uma sucateada nesse tema. Eu já vou começar com uma provocação. Primeiro eu vou pedir para ela se apresentar, depois eu vou fazer a minha provocação ação aqui para não, não passar por baixo aqui. Vou provocá-la, vamos ver o que, que ela vai me responder. Ana Pita, se apresente, por favor, <risos> seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sullivan, muito obrigada a quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, é um grande prazer. Bom, eu sou, como você já disse, Ana Lúcia Pita, conhecida como Pita, meus alunos me conhecem como Pita, as pessoas que me conhecem nas empresas, nos treinamentos, me chamam de Pita também, enfim, mas aproveitando... Aproveitando é, a questão do tema storytelling, já vou começar com uma historinha que é a seguinte, apesar da coincidência, nenhum parentesco com o falecido prefeito falecido, tá? ótimo, o meu pita ele tem um T só, muito bem então, é, você jogou uma super responsabilidade aí nas minhas costas mas é um tema que realmente faz parte da minha área de, de pesquisa, eu quando me perguntam o que, que eu faço da vida eu sou professora, professora de profissão, né paixão, é, é o que eu faço a minha vida toda, seja no no mundo acadêmico, seja no mundo corporativo. E a minha formação sempre foi na área da comunicação e das letras. Então, eu fiz lá graduação em letras, fiz um casamento com filosofia, porque acabei fazendo filosofia também, e depois mergulhei em comunicação, semiótica, storytelling. Aí entrou também uma pitada de criatividade e inovação, porque a gente precisa para tudo parte. isso. Então, é, é, essa é a minha, minha vida. Agora, da minha apresentação, que eu gosto de falar, e aí a gente pode também costurar com o tema, é o seguinte, eu sou sempre uma história em construção. Perfeito, né? que Acredito bom. que nós somos, né? Nós somos sempre é, histórias em construção. É, é legal você falar isso, eu sempre digo que hoje nós temos que, devemos estar melhor que ontem e pior que amanhã. Se Exatamente. a gente levar a vida assim, nós somos Exatamente. uma história em construção. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, me diz uma coisa, minha provocação que eu disse que eu ia fazer aqui, vamos começar provocando. Então, storytelling é a arte de contar historinhas, como muita gente diz, é isso mesmo ou não? Olha, Sullivan, é muito legal essa tua provocação, porque a gente já começa com uma coisa muito importante, que é as pessoas entenderem o que realmente é o storytelling, né? Você também falou uma coisa na tua abertura, muito séria, que é a questão do tema... Ele vem sendo cada vez mais sucateado uh, Por, por essa, essa falsa definição De que ah, storytelling, a palavra pode ser recente Mas o, o que se faz é antigo É contar uma historinha e tal E não é exatamente isso né Que a humanidade é encantada por histórias que Todos o conta, nós sabemos é, né? Que o contar histórias faz parte da, da Humanidade, isso sim é antigo, piada antiga que muita gente só tá dando risada agora. Agora, storytelling não é a arte de contar uma historinha. Storytelling é uma técnica, e aí sim, por isso a gente diz que é uma arte, porque é uma coisa que você precisa aprender, estudar, desenvolver, aprimorar. Mas é uma, uma técnica, uma arte, para você contar uma história com um objetivo definido. Então, você, quando você diz que você está fazendo uma apresentação usando a técnica do storytelling, ou quando uma marca usa storytelling para o seu branding, para o seu marketing, enfim, ela está partindo de alguns princípios que obrigatoriamente constituem essa técnica. Tá. Ana ou Pita? Ana ou Pita? Pita. Você que sabe. Pra Pita. Mim Eu sempre Pita. chamei de Ana, mas você fala que os alunos sempre vão chamar Chamo de, de Pita. Pita. Eu vou chamar vou ela continuar chama chamando de, de Ana. Ana. Boa, ah, e boa. de vez em quando eu vou chamar de Pita. Boa. Ana, boa. me diz uma coisa. Se a gente olhar para o storytelling, além do marketing, a gente viu esse termo sendo muito difundido no Brasil nos últimos uhum. tempos, né? Podemos dizer assim, sempre com um olhar mais marqueteiro do storytelling voltado para o marketing. Uhum. Você, como especialista da área, você acredita que o storytelling ele é fundamental para? para um negócio, para um profissional, para uma empresa, para um produto, mas basicamente quais são os principais pilares disso? É realmente só o marketing? Ou... É 80% marketing <risos> ou não? Eu tenho certeza que é, não. Não, não, assim, o marketing se apropriou né, do, do, do, do storytelling como uma ferramenta de negociação, mas o storytelling, ele, ele gera para a marca, gera para a empresa, muita visibilidade e mais do que isso, muita credibilidade sendo aplicado em qualquer área. Então, você pode construir um storytelling voltado para as finanças. Você pode construir um storytelling voltado para é, projetos. Então ele não se limita ao marketing né? Aliás, eu diria Que até que essa também é uma outra Confusão muito grande Que as pessoas fazem entre marketing e branding né? Se a gente fosse fazer um conjunto Daquelas coisas de aula de matemática né? Que o professor fazia um conjunto grandão E o que ia dentro desse conjunto O grandão é o branding né? Que é todo o trabalho de gestão da marca Dentro do branding Você tem o marketing Marketing, comunicação, Exatamente. uma série de coisas. Designer, Exatamente. inclusive Exatamente, então então, se você tivesse me perguntado, é, é fundamental para o branding? Sim, 100%. Sim. O marketing se apropriou, mas o storytelling não é uma ferramenta só para marketing. Que tem muita gente que inclusive pensa isso. Ah, eu não, na minha área não tem nada a ver. Não, tem sim. Eu tenho falado, por exemplo, muito com farmacêuticas que estão trabalhando storytelling voltado para a área da saúde. Então, aplicando a técnica do storytelling para as mais diversas atividades dentro da área da saúde. Eu vejo que o marketing ele usou muito storytelling voltado para pro, um profissional específico, uhum. muito para aquela história de trabalhar a, a, a, o marketing pessoal. Uhum. Usou muito storytelling nesse sentido. Usou muito storytelling também voltado para a empresa. Mas também existe o Storytelling para produto específico, Sim, como você falou, para finanças, para uma área específica da minha empresa. Onde mais tem essa aplicabilidade, além desses tópicos que a gente falou exatamente. aqui? Exatamente. Se a gente entender direitinho que o Storytelling não é simplesmente contar, contar uma historinha, historinha... e muito menos o, historinha, né? Muito menos historinha. O Storytelling, como eu disse, é uma técnica que você aplica para criar uma história de alto impacto. Então, uma história que tem um objetivo definido que pode ser o objetivo de vendas, pode ser o objetivo de construção ou até mesmo de um, credibilidade para uma marca, do né? Uma branding marca, do, do branding propriamente Do branding propriamente dito. Pode ser uma, uma história, você aplica essa técnica para fazer uma apresentação até interna mesmo, um projeto de finanças. Então, na verdade, o storytelling ele não se limita a uma área, né? Ele é uma ferramenta que pode ser aplicada em qualquer área Área. No Só processo de fusão, isso, aquisição, exatamente, vendas, exatamente, funciona? Exatamente, funciona, super funciona. Você vai, por exemplo, vamos pegar a fusão. Você vai juntar, na verdade, duas histórias que já existem e criar uma nova história para mostrar todos os atributos e as vantagens dessa fusão. E aí você pode usar essa história a partir da, da, dessa técnica, para fazer apresentação para o cliente, para fazer apresentação para os novos colaboradores, para o público então, em se geral. a gente analisar, o Storytelling é algo muito mais amplo. Sim. Né? Não tão sucateado, vamos dizer assim, como o brasileiro faz com uma série de coisas e uh, não foi diferente do Storytelling. É isso mesmo. Né? Mas a gente pode olhar que o Storytelling, então, é uma excelente ferramenta. Para que a gente possa comunicar para fora, uhum. mas que a gente possa também comunicar para dentro. Exatamente. E quando eu falo da comunicação para dentro, vamos lá. Por que, que eu não posso usar a Storytel para criar cultura dentro do meu negócio boa, também? Boa, Isso sim. pode ser um ponto fundamental. Boa, Essa é uma coisa que eu falo muito em comunicação, que é a seguinte: a comunicação ela sempre começa de dentro para fora. Quando a gente pensa na ou pelo menos deveria, é deveria. Né? Ou na, pelo como, menos principalmente deveria. quando a gente é. pensa na comunicação corporativa, não é? Então não adianta nada e as empresas muitas vezes gastam muito dinheiro contratando, né? Terceirizando essas empresas que agora se especializaram em criar o storytelling só para tentar atingir o público externo. Mas elas se esquecem que quem tem que saber, quem tem que conhecer de Fundamentalmente, verdade é o público, público interno. interno. Então você começa de dentro para fora, né? A trabalhar com, com essa técnica. E me, me diz uma coisa, tem, é, é assim dimensão de negócio que pode usar o Stern Telling ou não, ou seja, o negócio é muito pequenininho, não dá para fazer, isso está muito ligado ao custo de produção, como é que é isso? Dá para criar uma narrativa do negócio, ainda que Dá. não seja. É que eu acredito que muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo, eu sei que não é e eu gostaria de compartilhar isso com todos uhum. que estão nos assistindo. Muita gente acha que quando falar ah, um storytelling eu preciso fazer uma produção cinematográfica <risos> e não é necessariamente, não. né? Não. O, o storytelling ele é muitas vezes a abordagem do seu vendedor ao seu cliente no telefone. Exatamente. Ele é a abordagem do seu cliente também feito no WhatsApp, no um e-mail. Exatamente. Num é site. Olha, como é que é eu, isso? Eu vou né? começar com uma coisa que, assim, essa é antiga. É o Feirante. O Feirante, ele é um dos grandes storytellers um do, é, da história. Um dos grandes especialistas <risos> é, em storytelling da, da, história, da, é. da história da humanidade. Você vai a uma feira. Você vê o Ferante ali, ele conta uma história do, do, da sua fruta, da sua barraca, e ele não tem aquela. Essa bonita não paga, é, mas também não leva. É, Ele não tem <risos> aquela coisa de Hollywood, uhum. né? Aquela coisa global. Ele tem o básico ali que, mas ele. Mesmo não tendo feito um treinamento de storytelling... Ele usa adequadamente ele a técnica. Ele encanta com as suas histórias. Ele encanta. Porque o storytelling ele tem uns princípios... né? Umas coisas que precisam ser seguidas... Aí é que eu queria... Uhum. Era aí que eu... Desculpa de cortar, mas era aí que eu queria chegar. Quais são os principais pilares de um é. storytelling? Não é só a historinha. Não, não. não é só a narrativa da história. Toda história tem uma não. narrativa, mas uhum. não é só isso. Tem emoção... Tem fundamentais, tem começo, meio e fim, conta é, pra e nós. E o que storytelling, é isso. ele tem uma coisa muito mais séria por trás, né? Por isso que a gente diz que é uma técnica, porque tem todo um estudo que suporta isso. Antes de eu te responder a pergunta, só uma coisa importante, como você começou falando essa questão de sucatear, uh -huh. não sei o quê. Esse é um cuidado que as pessoas precisam ter mesmo. Porque tudo que vira moda. Você começa a ver que surgem aí milhares... Todo mundo escreve a respeito. Então, surgem milhares de livros, milhares de cursos, milhares de especialistas. Aconteceu com muita coisa que a gente viu aí ao longo do tempo. E o storytelling está acontecendo isso. Então, tem cê, que tomar muito cuidado é, para sabe, saber o que, que é sério. Você é, sabe né? que é legal? Uma vez eu... Isso tem alguns anos, acho que tem uns três anos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 Aí ele vai para aquela praia, vai, vai, vai, vai sucateia vai, a praia, exatamente. suja, joga tudo lá aquela praia não presta mais. E eu vejo que o brasileiro, ele faz muito uhum. isso com muita coisa de fora. Ele pega muita coisa do americano, uhum. né? Pega o Storytelling, pega o próprio marketing digital, pega copyright. Design copy. thinking! É, sim! <risos> e aí, o que que o cara faz? Ele vai lá, sucateia, ele, ele faz uma... Uhum. Eu digo que não é uma tradução, é uma interpretação tupiniquim do e negócio. É, e é tudo muito sempre superficial, é né, Exato, isso? o que é pior. Prof... A releitura Exatamente. é superficial. O brasileiro, ele tem muito, também não é uma crítica. Quer dizer, mas é. É uma não, crítica. É uma não, crítica. Mas vamos lá. É uma crítica, é. No papo é. do Olivier Anquet, ele como francês, ele como francês, ele foi educado isentrar. e polido. É. Ele, ele quis foi educado e polido. Mas, Exato. Mas, mas nós, é como uma, brasileiros, é, podemos falar. É uma falar. crítica. O brasileiro, o que que ele faz? Ele... ele, ele, ele gosta de conhecer de tudo, mas é um tudo muito superficial. Sim. Então ele sabe um pouquinho de tudo e aí ele acredita que ele já sabe o suficiente. E ele não é especialista em quase nada. E ele nada. sai, ah. então a, a, a, isso esse é o grande tem sido o grande problema de storytelling. É uma ferramenta muito legal e eu vou insistir nessa palavra ferramenta Sim. porque não é simplesmente o ato de contar uma história, é contar uma história em cima de técnica, em cima de ferramenta né? e tomar muito cuidado com quem você está lendo, quem você está acompanhando, que se diz especialista nessa área. Legal. E aí a gente volta para a tua pergunta questão. pergunta da, da, da estrutura. Pilares, é. tá? Bom, primeira coisa é tirar essa... E aí a gente também é fecha aquela questão, precisa ser uma coisa hollywoodiana, né? global. Nada disso. Nada né? disso. Eu posso fazer uma coisa muito simples, até mesmo para aplicar o storytelling numa apresentação. Se eu não quiser nem fazer o tal do PowerPoint, Gente, não preciso, eu, minha voz, meu corpo e vou, agora eu preciso desses pilares, tá? O primeiro pilar que é fundamental e também tem tudo a ver com comunicação, né? Você tem que conhecer muito bem o seu público e o repertório desse público. Então, por exemplo, você vai contar uma história. Muitas vezes você monta um roteiro para essa história e você escolhe aquilo que para você é o mais bonito. Nossa, eu vou falar disso, isso, é, isso vai criar um impacto. Aí ah, eu vou falar daquele né, dia, da história. Mas se o público não conhece, não vai causar impacto é algum. Pra quem eu vou falar exatamente. também é importante. Então, na verdade, esse é o primeiro passo. Quem eu quero seduzir? Para quem eu quero vender? A minha história tem que ser sex. Exata, é sexy. sexy para quem, exatamente. né? Exatamente. Para quem, quem eu quero atingir? né Quem eu quero que conheça a minha marca, o meu negócio, uh, as minhas finanças? né Então, primeiro eu tenho que saber muito bem quem é esse público. E mais do que isso, qual é o repertório que ele carrega? Porque muitas vezes você conta. O que, que você chama de repertório? Repertório mano, é o que ele traz de conhecimento de mundo, tá. conhecimento geral, que não tá. precisa ser conhecimento acadêmico. Okay. Tá? ok. Vamos falar, por exemplo, você vai fazer um storytelling que você vai, você vai criar um vídeo. Você vai contar uma historinha, vai A montar vai um vídeo. A gente vai criar um storytelling do podcast Lucro Certo okay. para o público de pequenas e médias empresas. Muito bem. Aí você pensa numa trilha sonora, por exemplo. Aí você pensa lá, puxa Vou colocar Beethoven Uau, Beethoven, né? Conecta um com alto, alto nível Mas se o público não é um público de música clássica Conecta com... E aí a gente pode voltar para uma Perfect. história Trágica sim. Que foi o pessoal Do gás, né? Dos, dos caminhões de gás sim, Que sim, sim. colocaram Por Elise do Beethoven Que é o nanana nanana, Que teve um resultado Reverso, né? As pessoas Isso. podem Irritando, irritando a odiar as pessoas. aquilo Se você tivesse colocado uma, um sertanejo Uma sofrência É, ia, ia conectar muito mais É, é importante falar isso vou, E eu vou te falar Eu vou, vou fazer uma observação aqui uh, Eu sou de São Paulo uhum. A Ana é de São Paulo E o que a Ana tá falando vai fazer muito sentido para quem é de São Paulo Você que está nos assistindo e que não é de São Paulo, possivelmente você não entendeu nada do que a gente está falando sobre essa musiquinha do gás. E sabe por que eu te falo isso? Sabe por que eu te falo isso? Minha esposa, a Flávia, quando a gente casou em 2011 que a Flávia, Flávia Carioca, morava em Brasília e veio para São Paulo. Teve um dia que eu cheguei em casa e ela falou assim: o que é essa musiquinha que passa a e eu, falei, e eu demorei para entender, entender o que era é, a musiquinha era tão, que é. tocava e tal. E aí um dia lá, essa música que eu tô falando, eu falei, pô, isso é o Caminhão do Gás. Exatamente. E eu não sei se ainda utilizam isso não ele, eles, foram tirando, beza, tirando, é, eles foram tirando, eles foram tirando, porque... É. Então, primeiro é isso. O é, Caminhão é, do rep... Gás tinha é, essa musiquinha horrível. É, é, é. O repertório dele é esse, é o que ele traz de conhecimento. Então, e isso funciona para tudo, né? É, por exemplo, às vezes você vai contar uma piada, por que, que ninguém dá risada? Por... Às entendeu. vezes a piada Sim. é ruim mesmo, Sim. mas muitas ah, vezes... Às vezes pessoa... você também é, é ruim. Muitas <risos> vezes a pessoa não tem aquele repertório para acompanhar aquela piada. Então, o storytelling começa daí. Eu preciso conhecer muito bem o meu público, então quem eu quero seduzir, quem eu quero encantar, pra quem eu quero vender, quem eu quero convencer, porque eu disse, o storytelling, ele tem um objetivo um definido. O que é de convencimento, exatamente um objetivo. Então, quem é o público e qual o repertório que ele traz. é a primeira coisa. Segunda... Então, vamos lá. Sim. Desculpa de cortar. Imagina. Primeiro eu estabeleço o objetivo ou primeiro eu estabeleço pra quem eu vou falar? Primeiro o um objetivo. objetivo. objetivo. Aonde então, é que eu quero chegar exatamente. com essa Exatamente. Onde eu quero chegar? Eu quero apresentar a minha marca? Eu quero fortalecer a minha marca? Eu quero vender um produto? Esse podcast... A mulher é professora. <risos> Esse podcast é uma aula. Anota aí, ó. Primeiro, estabelece o objetivo. Depois você estabelece pra quem você vai falar. Pra quem o repertório que ele tem. Legal. Então aí, eu, quando eu escolho quando eu, eu defino o reper... defino não, quando eu estudo o repertório, aí eu defino, por exemplo, se eu vou pôr uma música, Quais que tipo são de os música, elementos? exatamente. Se eu vou pôr uma imagem, que tipo de até a roupa. Então, por exemplo, eu não vou usar nada. Vou eu lá na frente, no palco, contar a minha história. Mas eu posso usar uma roupa que eu sei que vai chamar a atenção daquele público. Gestos que eu sei que vão encantar. Você aquele... vai trabalhar nos canais. Exatamente. Visual, auditivo, Exatamente. sinestésico. Exatamente. Então, esse primeiro pilar. Aí, definido o objetivo e muito bem conhecido o público e o repertório, entender também que no centro da história não vai estar a sua marca, o seu negócio, mas esse público. A sua marca, ela aparece como o caminho o caminho que vai trazer uma solução para alguma coisa que ele precisa. Uma necessidade, um desejo, um sonho. Então, você conta a história e não é que o meu produto, a minha marca... Não, não, não. Você fala, eu, por exemplo, eu vou, vou, quero convencer você. Então, você está no centro da minha história. Então, vamos lá. Se a gente pensar no, nos pecados capitais, uhum. eu posso colocar esses elementos dentro de um storytelling? Posso. Luxúria... Posso, posso, colocar posso, dentro, colocar ganância, posso colocar tudo isso dentro, ganância, posso do colocar tudo isso dentro do Storytelling. Posso colocar tudo isso e vou trabalhando ali Mas é cabeça. o ideal, é colocar tudo ou eu selecionar alguns para colocar dentro do Storytelling? É, o, que o que é mais efetivo? O ideal é selecionar, porque aí a gente já vai entrar... Você tem foco, né? Acaba isso, tendo um então, foco maior. Só, só para deixar bem... Coisa de professor, tá? Defino o meu objetivo, a partir desse meu objetivo eu vou conhecer bem o público para poder colocar este público no centro, ele é o personagem principal da minha história, a minha empresa, a minha marca é aquela que vai apresentar um caminho, que vai apresentar uma solução, então ela vem de maneira muitas vezes implícita ou ela aparece mesmo é, como um orientador, né? E aí eu vou selecionar aquilo que a neurociência me aponta, Opa. o que, que eu vou colocar nessa história que vai mexer aqui, porque eu tenho que mexer aqui, né, na cabeça da pessoa. Esse é, esse é outro termo sucateado. Exatamente. Neurociência, neuro... não, quando que fizeram agora... o neuromarketing, não, não, eu fizeram a zona com a neurociência... Eu ia... Agora virou tudo neuro, né? Tudo neuro. É, é neuromarketing, neurobranding, neurovendas, neuro... não sei o quê. O neuro storytelling, e daqui a pouco e, ele aparece, vai, vezes, vai vendo. E muitas vezes aquele que se diz especialista no assunto nunca leu um livro de neurociência. Não sabe nem o que está falando. Não sabe, né? Então, aí, aplicando para o storytelling, a gente sabe, de acordo com os estudos mesmo, sérios, da neurociência, que quando... Quando a gente entra em contato com uma história, seja ouvindo, lendo, assistindo, alguns hormônios são liberados e esses hormônios eles ativam diferentes ações e reações. Diversas substâncias Exatamente. começam a entrar em ebulição. Então, hein? No caso do storytelling, nós temos três possíveis fortes hormônios para ativar. Que é a ocitocina, que é conhecida ah. como o neurônio espelho. A dopamina. É a, eu preciso... É, ocitocina. <risos> eu preciso me identificar com aquilo. Exato. E aí eu emer... gero conexão. Exatamente. Por isso que é o neurônio, neurônio espelho. Neurônio, eu gero a conexão. Espelho. Exatamente. Você tem a dopamina, que provoca aquela coisa de... Meu Deus! Dá até uma certa ansiedade, e agora, aceleração. Né? É. E você tem a, o cortisol, né? Que vai te levar a querer resolver o assunto. Como que você usa isso na tua história? Histórias positivas, elas liberam a ocitocina. Então, todo. É, você quer começar, você quer quebrar o gelo, você quer provocar essa conexão. Então, você começa com uma coisa bacana, uma coisa positiva. Uma coisa que vai, inclusive, provocar nas suas lembranças a tal da memória afetiva. Perfeito. Vamos falar de uma coisa que aconteceu, está acontecendo, que é essa refilmagem aí do Pantanal. A Rede Globo, ela é sensacional naquilo que ela faz, Em termos tá? de storytelling, Podem pode falar, falar o, que, o quiser. que quiser, pode falar o que quiser, Globolixo ou não, não é, importa, não importa ela percepção. é fantástica naquilo que ela faz. Né? Sabem o que estão fazendo. Exatamente. Quando ela começou a novela, não estava no ar ainda, ela começou a anunciar a novela, ela recorreu a Toda a memória afetiva que as pessoas que assistiram essa novela na primeira versão tinham. Então, ela colocou a música que agora é cantada pela Maria Bethânia, ela colocou nas chamadas antes da novela começar a música original. Auditivo. Exatamente. Então, ela foi despertando toda essa questão positiva, toda essa ocitocina, então ela fez uma conexão e vai isso vai isso fazendo vai... um efeito Exatamente. bola de neve porque as pessoas vão falando, nossa quando eu assisti, que na época delícia. que assisti as pessoas e vão compartilhando quê, e não sei o que lá, e vão atrás e querem saber tal. então as histórias positivas não que a sua história tenha que ser inteira positiva os trechos nos quais você coloca pontos positivos você está liberando essa você ah, Porque vamos combinar, né, Ana? História 100% Também positiva não, não é real, Também né? Também não dá, não exatamente. É Aí é que vem a dopamina, que são os pontos negativos. Quando a gente leva isso para o corporativo, normalmente nessa parte você coloca o quê? Os desafios que a marca, que a empresa, que o produto enfrentam, é, ou melhor, que eles enfrentam para conseguir trazer o resultado, porque o público é que está sempre no centro, né? Então, quais os desafios... Vou pegar a área da saúde, por exemplo, que eu citei aqui, né? Então, uh, você pega uma doença grave, aí você mostra todos os problemas dessa doença, que essa doença provoca, uh, todas as, as questões que, a, que, que esse público que enfrenta essa doença uh, vive diariamente, isso vai liberar uma dopamina, ou seja, a pessoa vai ficar muito atenta, então cria a atenção, desperta a dopamina, desperta a atenção, no sentido de eu quero saber como eu resolvo isso. É simples, né? Vamos lá, a gente pega os três pilares aí. Eu gero conexão, gera euforia, Exatamente. E gera a atenção. É. E aí você fecha com o cortisol, que o cortisol é a, a ação. Né? Ele libera a, Parte a ação. Parte para o fazer. Parte para o fazer. Por isso que aí vem um outro pilar do storytelling, que também é um dos mais sérios e que pode levar marcas à falência. Aí, aí a gente vai entrar no, no assunto polêmico. <risos> que é o seguinte, a história tem que ser verdadeira. Então, ela não pode ser inventada, tipo, mentira. A máscara cai, amiga. Exatamente, ela tem que ser verdadeira. E mais do que isso, quando você vai fechar a história, você tem que mostrar que alguém já passou por isso e usando a sua marca, o seu produto, o seu serviço... Deu certo. É o case de sucesso Exatamente. aí. Exatamente. Eu fundamentei tudo, Exatamente. contei uma bela história, mas aqui tem evidências, evidências de resultado. E tem aquela certo. clássica, né? uhum. que talvez muita gente não conheça, mas tem aquela história clássica do... Daquele, daquele picolé Vamos <risos> falar deles ou não? Exatamente, vamos falar de Isso dileto se tornou público, vamos, vamos falar, falar de dileto vamos falar, ó, vamos, A gente pode fazer assim Uma super que deu certo E, e uma... uma Exato né? Fica a ordem, você escolhe então, então, eu vou, então eu vou começar com uma história Que é muito legal De uma das marcas mais poderosas na área de atuação E que deu super certo Que é a Nestlé Sim né? A Nestlé, ela começou a ser pensada E aí, ela nem era marca Ela nem existia ainda Mas uma coisa que estava acontecendo na Europa nos anos de 1860, 1868, os anos 1860, tá? A Europa estava vivendo um alto índice de mortalidade infantil. E os médicos começaram, então, a, nos seus laboratórios, procurar alguma coisa que pudesse acabar com isso, desse energia para as crianças, enfim. Como agora, na Covid, que os Sim. médicos se reuniram, Sim. a mesma história. Não chegou a ser uma pandemia, porque era uma coisa só da Europa mesmo. Dentre esses médicos estava um médico suíço chamado Henri Nestlé. O doutor Nestlé, lá no laboratório dele, começou a fazer mil coisas, misturar aqui, misturar ali, e surgiu lá uma farinha... Mais um, um amarelo mais escuro, assim, mais grossinha, meio adocicada, meio, meio granuladinha, que podia ser colocada no leite, podia ser misturada com frutas. Aí eles começaram a distribuir para as crianças ali, né, da, da, da Suíça, da França, da Itália e tal, e começou a dar muito certo. Eles perceberam que as crianças foram ganhando energia, foram ganhando peso, né? Então, chegou a hora de contar essa história para o mundo. E para contar essa história para o mundo, eu tinha que mostrar que aquela farinha não era qualquer farinha, mas era aquela farinha do doutor Nestlé. Nestlé. Para contar essa história, ele uniu o útil ao agradável, porque o nome dele, Nestlé, em alemão, porque na Suíça eles têm três línguas oficiais, italiano, alemão e francês, em alemão Nestlé é pequeno ninho. Então ele pegou o significado explica do explica o porquê que tem um Exatamente, ninho abaixo da, da um marca ninho, Nestlé. Os filhotinhos que representam as crianças. Exato. E a mamãe, né, que vem da... E aí o, o, o, o, te, o lema, né, o slogan da, da, da Nestlé, que é o mesmo até hoje. Good food, good life, boa alimentação, boa vida. E essa história ganhou um... Pe... Ela é contada sempre. Qualquer pessoa da Nestlé conhece essa história, uma história que é admirada no mundo todo porque ela é verdadeira. Ela tem no centro da história o público que tinha uma necessidade tem, é, e que, que até hoje aquilo. tem essa necessidade. E aí, claro, a gente tá falando da farinha láctea. É. <risos> farinha láctea. Claro, só para ficar claro. Uhum. <risos> foi o primeiro produto da Nestlé no mundo e que lançou a marca Nestlé. Então, essa foi uma história criada. Com todos esses princípios. Então, realmente, o storytelling não é uma coisa de hoje. É uma coisa que já se faz. Só que não pode ser confundido com esse modismo todo. Mas estruturadamente... Mais estruturada. isso. Não é o que todo mundo faz. Exatamente. Aí o oposto disso, que é o que esse pessoal que quer sucatear... Ah, é contar uma historinha? Então vamos inventar uma historinha que vai e dar não tudo não é certo. inventar uma história. Aí, aí veio um tal de um sorvete que muita gente deve lembrar... Que não é tão antigo isso, não, é mas... a marca de Leto. Estamos falando o quê? Que sumiu, não tem uns é. seis anos, não. Cinco, seis anos. exatamente. Inclusive, a, a embalagem era verde, verde escuro, um é, verde é, musgo. Ele tinha uns freezers, é, freezer exatamente. verde bem escuro. E um ursinho um urso polar, no meio. E, Normalmente, aquele urso era bege, não isso, era meio um amarelinho, isso. meio clarinho. Um né? cachecolzinho, exato, todo bonitinho. Exato, exato, meio do ursinho da Coca-Cola, é, essas é. coisas todas aí. Você vê que a coisa já começa é, já torta, começou, né? já começou, é. E aí eles vieram com essa história que o, ex, existiu um vovô de Leto, que era um italiano, que sempre teve um sonho de fazer o seu próprio sorvete artesanal. Mas infelizmente ele nunca teve condições para transformar esse sonho em realidade. Mas que agora os netos, já aqui no Brasil, conseguiram fazer isso em homenagem ao avô, criaram uma marca de sorvete italiano artesanal chamada Dileto. A história é linda. Ah, a história isso? é linda. As pessoas linda. se comoveram. É ocitocina total, Sim. né? Identificação. Do começo ao fim. Pronto. As pessoas foram atrás, porque hoje a gente tem internet, né? A gente tem Google. Facilita, Você vai lá pesquisar. Né? Onde está o vovô de Leto? O Vovô de Leto nunca existiu. Essa história foi inventada. A marca caiu num descrédito total. Porque o que, que as pessoas começam a pensar? Se eles inventam até a própria história da origem da marca, imagina o resto, não é? E a marca faliu. A marca faliu, ela saiu totalmente do mercado. Desapareceu, desapareceu. desapareceu. desapareceu. A gente, o quanto, Ana, a gente olha para comerciais hoje, e o quanto comerciais, principalmente de televisão, vamos uhum. dizer assim, eles usam... Um storytelling. Eu Olha, vejo... Eu tenho, tenho uma marca uh -huh. que eu, eu dou risada com os comerciais <risos> deles. Eu vou falar aqui daqui a pouco. Eu dou, eu dou risada com os comerciais <risos> deles. E eu queria, eu queria a tua visão, assim, de especialista, técnica, sobre esse tipo de comercial. O que, que você vê? Quais são as marcas que mais usam isso, assim, acentuadamente? Olha, muitas usam. Porque, como você falou, virou um, um modismo. Sim. Então, todo mundo acha que... Contar uma historinha no comercial. Ah, eu tô, tô fazendo storytelling. É o que o pessoal tá falando pra fazer. Storytelling, storytelling, a bola da vez e tal. Só que aí começa essa, essa coisa. a Historinha que é inventada e que muitas vezes é bizarra. Que você sabe que aquilo não tem nem pé nem cabeça, né? Essa marca faz então, uma assim, que eu, eu me divirto. É história? É história. Tá contando... Aí sim, tá contando uma historinha? Tá contando uma historinha. Mas não é storytelling. Mas uh, tem muita gente que cai nessas histórias, cai, né? Cai. Você pega, por exemplo... Vou falar. Por isso é. que é importante você conhecer o repertório. Aí, aí, antes de você falar, Sullivan, já que você está falando tanto de polêmica, polêmica, <risos> eu vou pegar uma coisa que, assim, é pra cá é polêmica, é então polêmica já vamos chutar, logo. Tem polêmica. A gente pega uma frase que é do Goebbels, ministro da comunicação do Partido Nazista. Essa frase foi repetida pelo Hitler milhares de vezes. E gostando ou não, os caras eram geniais em comunicação. Sim. Não é? E essa frase Não é estamos assim, dizendo que ele era genial no que eles comunicação. fizeram. Comunicação. Em como eles comunicavam. Como a, eles contavam histórias. Você quer ver uma coisa? Eu sempre digo o seguinte. Quando a gente fala de perfil comportamental, uhum. né, a gente vai trabalhar, por exemplo, uma ferramenta DISC de perfil comportamental. Dominância, influência, estabilidade e cautela. Uhum. Muita gente pergunta para mim assim, Sullivan, o Hitler era um alto D, errado? Era um alto I. O poder uh -huh. de influência era absurdo. Exatamente. Absurdo, Exatamente. então assim. E como eles contavam de... a história? É, você quer saber o que é storytelling? Você vai estudar o que eles faziam. Mas... Não é à toa que o número de neonazistas no mundo hoje é assustador. Porque eles continuam seduzindo não pela ideologia. Isso é importante. Eles seduzem pela história. Pela história. Eles seduzem pela forma de comunicar. E a tal da frase uma mentira bem contada mil vezes vira uma verdade. Vira uma verdade. É isso que essas historinhas fazem. Acabam gerando. Elas criam uma mentira. E aí sim, se elas tiverem um pessoal de publicidade... É esta frase que era dita pelo... pelo só Hitler. pra ficar claro. É. Foi, era dita pelo... Foi criada pelo Goebbels. Pelo Goebbels, dita, E repetida pelo Hitler. Muitas vezes. E que virou verdade vezes. pra muita gente. E que gente. Virou verdade. E, e que, que muita é gente que repete e tá não sabe a origem. E que é o que você tá falando desses comerciais. Sim. Aí você pega o comercial... Agora eu vou falar. <risos> Aí você pega o comercial o cara fala lá. Ah, carro X. A oitava maravilha do mundo. <risos> <risos> Já viu essa Ai, ou não? Gente, eu vou a até oitava falar. oitava maravilha. Tigo Tigo Oito. A oitava <risos> maravilha do mundo. Eu, eu, eu, assim, vamos lá. É uma baita de uma historinha, <risos> né? É uma brincadeira o negócio, é. mas é divertido. Eu me divirto. A minha filha, ela ama. <risos> e tem muita gente que acredita. Acredita é que é a oitava maravilha do mundo. Mas, e por quê? Porque eles sabem quem é o público. Sim. Então, eles estão indo direto. Direto não, no Não, tem público. um cara que vai acreditar nisso. Isso e se aí. você analisar, <risos> você vê que é uma receita... É, vou, vou, vou usar o termo que você usou no começo aqui, que eu gostei. É uma piada velha que as pessoas só estão rindo exatamente. hoje. Porque esse mesmo modelo de negócio uhum. e de marketing, ele foi utilizado lá atrás, na época da Hyundai. Exatamente. Quem exatamente. lembra do lançamento da Hyundai? Morreu, né? A Caoa fazia exatamente a mesma exatamente. coisa. E está fazendo a mesma agora, coisa agora a, com a Sherry. Já que a gente está falando de carro, se o Sim. pessoal tiver curiosidade, então, pro, quer saber o que, que é? Pro, tu, que fique claro, tudo isso que a gente está falando é historinha. Exato. Não é storytelling. Não é storytelling. É Agora, você que claro. quer saber storytelling, que é uma, uma coisa que vi, tá aí a vida inteira, tem mais de 70 anos, parou de ser produzido, não existe mais e mesmo assim é o, o storytelling, aí sim, storytelling que a Volkswagen fez e não é Volkswagen Brasil, porque é a Alemanha. foi mundial, foi, foi uma, uma campanha mundial, a despedida do Fusca. Procurem. É genial. É um exemplo de storytelling fantástico fantástico. Aquilo é storytelling. Primeiro que, que não você... coloca o Fusca, ele tá ali, ele aparece, mas o personagem principal é o cara que ama Fusca, que a vida dele, a história dele foi construída com o Fusca, e a Volkswagen só aparece no final, só o logo lá, muito discretinho, e com a frase, onde termina uma estrada, é porque começa a outra. Você, e o que você acha daquele, daquela, daquele comercial que a BMW fez... Sobre a despedida do CEO da Mercedes Você chegou a ver esse ou não? Eu cheguei Você acha que aquilo a gente pode enquadrar como um storytelling Ou aquilo é mais uma provocação marqueteira? É provocação marqueteira mas... Pra quem não é sabe mais... Tinha a aposentadoria do CEO da Mercedes Não é isso Ana? É isso Aí ele sai da Mercedes e tal Todo o ritual, filma tudo Ele entrega o crachá Aí sai, passa pela catraca da empresa pela última vez ele Entra no Mercedes ele... top de linha, sedã Vai pra casa, aí chega em casa tal, aí o motorista da Mercedes deixa ele, ele entra em casa daqui a pouco ele sai da garagem pega o com o um super esportivo BMW <risos> é, é BMW, agradecemos é. o fulano de tal pela então, competição durante todos esses anos. há pessoas que dizem que causou, não só além da polêmica mas gerou processo né? ah, teve, teve tudo, tudo, isso, é, teve é, tudo é, isso teve tudo isso. Então um... não, não podemos enquadrar isso como um storytelling <risos> não não. não <risos> aí é total provocação é. <risos> E, e e lá fora rola muito isso, rola, né? Rola, rola muito, muito isso. Aqui no Brasil, muito menos, porque nesse ponto a gente é controladinho, né? Nesse ponto a gente Tem um órgão que controla bem, não deixa explicitamente uma marca falar da outra explicitamente. Pra gente, é, pra gente deixar estruturado pra quem tá nos assistindo, o Stormtel. Então vai lá, estabeleço objetivo, estabeleço quem é o público, depois que eu estabeleço o, o público, eu coloco os elementos ali Exato. Exatamente. Sensoriais e emocionais. E isso, tudo que vai mexer com a cabeça dele, com o coração, com o desejo, com o sonho. E aí eu começo. E aí polêmica. Tá. Não, vamos de polêmica. A Anitta. A Anitta, ela, ela é, é. Boa nisso. Exatamente. A Anitta, hoje. Gostando da música da Anitta ou não, que isso também fica muito claro... É importante que é... as pessoas não confundam as coisas, né? Eu não importa! Com a técnica. É. A Anitta, ela é... Isso não sou eu apenas que digo. São vários e vários especialistas na área de comunicação, de branding. Ela é um dos cases mais... Poderosos De branding De todos os tempos não é? Uma menina que veio de uma comunidade Que sozinha Estruturou a sua marca Anitta, Isso por si só já, já gera Uma conexão já é absurda incrível. E uma das porque eu, Inclusive é uma coisa que eu uso em aula né? Lições que podemos Lições de branding Lições de, de, de gestão de marca Que podemos aprender com a Anitta Uma das lições é Use storytelling Conte uma boa história. E aí a gente pega aquele clipe dela que fez um mega sucesso, que é a Girl from Hill. Aquilo é storytelling. Aquilo é storytelling. Ela conta a história da menina da no, comunidade no clipe, que saiu a, na moto que do veio motopax. que foi que tá e que hoje ela é garota mosquino. Hoje ela tá no Met Gala. Hoje ela tá na Harvard. E não é só um modismo, ela sabe fazer. Então aí também responde a tua pergunta, dá para aplicar em qualquer segmento? Qualquer cenário. Qualquer cenário, qualquer, qualquer cenário. Segmento. Fora a Anitta, como artista, você vê mais algum no cenário nacional que consegue fazer? Depois eu vou te fazer uma pergunta uhum. aqui capciosa para gente finalizar, <risos> mas antes eu quero saber dessa pegada, tem mais alguém da arte que a gente poderia dizer que faz isso muito bem? De storytelling que usa para marca pessoal, a Anitta faz muito bem, ela, ela trabalha muito bem isso, o storytelling como gestão da marca pessoal, hum... Pode ir pro esporte, assim, é um famoso assim. Ah, bom, no esporte, um que a gente tem, que, que inclusive é um nome de, de liderança forte, é o Bernardinho. Bernardinho trabalha Bernardinho bem. trabalha muito bem. Toda a palestra dele, ele começa contando história dele, né? Sim. Então, ele como jogador, ele como técnico, ele como pai, ele, enfim. E ele usa muito bem as técnicas de storytelling nas suas apresentações. Ele sempre, ele, a, a apresentação dele não é uma a historinha, historinha da vida dele, mas ele cria histórias, ele conta histórias de toda a trajetória da marca, porque hoje ele virou uma marca. Então, nós podemos verdade. dizer aqui, analisando tudo isso, que uh, no segundo semestre de um ano a uhum. cada dois anos... Nós temos uma avalanche de storytelling? Temos. Estou falando das eleições, seja para governador, Opa. prefeito, ah, presidente. Você... Olha, a gente vai entrar nessa então, agora, olha. nesse segundo então, semestre? Então é o seguinte, vamos lá, já, já que esse podcast está gerando tanta, <risos> tanta polêmica. polêmica. Né? É isso. A, a, a gente, porque assim, vamos começar com a polêmica lá, alto nível. A grande massa não vota no político. A grande massa vota na, na história, história do político. Que é contada Dada pelo político. Dele por ele. Exato. Né? Não é nem na história dele, Exatamente. é na história que é contada por ele contada por ele. Por ele. É. E aí nós temos alguns que são mestres. mestres. Né? Goste você ou não. mestres Direita e esquerda, centrão, não é claro, isso que estamos discutindo. E claro que estes mestres, eles têm outros grandes mestres por trás. Naturalmente. Então, acho que vale, eu tô vendo, acho que dá tempo de eu falar rapidinho Dá, dá, dá sim. A gente tem... Um, nós perdemos, o um ano passado, essa, esse gênio da, da, da publicidade, era, da propaganda o Duda Men, o do Duda marketing, Mendoza? que é o Duda Mendonça. Então, para quem não conhece, há um livro genial, Duda Mendonça, Casos e Coisas, editora Globo, o autor é ele mesmo. Então, ele vai contando a história da, da origem do Duda Mendonça, dos trabalhos do Duda Mendonça, até quando ele chegou para trabalhar com o Obama. O livro é incrível. Então, nós tínhamos um uh, homem que tinha uma ideologia super bacana... Que queria ser presidente, queria mudar tudo no Brasil, mas que não conseguia porque não sabia contar adequadamente a, a sua história. história. E aí veio o Duda que moldou tudo isso e essa história é muito bem contada até hoje. Até... E muito então, bem na... contada. Exatamente. Então, na política a gente tem cases fantásticos de, de storytelling. storytelling. Alguns no sentido de historinha, porque você sabe que é mentira Tem, tem umas historinhas baratas, é. Mas outros que são... Essa, esse, essa história do Duda Mendonça com o político brasileiro, a gente pode revelar quem foi o político aqui? A maioria já sabe de quem nós estamos falando, é o né? o na Luiz verdade, assim, Inácio Lula não, não, da Silva. No, a gente não precisa ficar no, du, no, sim, no Lula. Sim. Vamos ficar no Duda Mendonça. Sim. O Duda, ele elegeu, ele elegeu, porque ele construiu histórias com a técnica de história muito bem construídas Tanto que é convenceram, que encantaram, seduziram milhares então, e milhares e milhares de pessoas. Ele elegeu três vezes o Paulo Maluf em São Paulo. Em São Paulo, ele elegeu Fernando Collor de Mello. Perfeito, era o caçador de marajás. Isso, olha a história, isso. né? Olha, olha a, a Big Eddy do negócio. Não, né? E assim, o príncipe, né? É, Porque ele é, era um príncipe é, encantado, é, é, é. bonito, é. rico. É culto, tudo, né? Muito bem, então elegeu, elegeu o duas vezes o Lula, o Lula. E quando ele terminou a segunda campanha do Lula, ele foi convidado pela assessoria de comunicação do Obama para apoiar, para participar, de, né, de, de apoio técnico na campanha do Obama, que foi a campanha reeleição que do Obama. não que fez o Obama a primeira vez presidente. Ah, do, desde o primeiro? A frase, eu eu imaginava é, que tinha sido o segundo. Aquela frase da vitória que o Obama usa que virou mantra, né, é yeah", Uhum. Care, é do Duda É do Duda Mendonça essa frase Que loucura Então a gente pode ficar no Duda A gente não precisa nem ir pros políticos Vamos fazer uma polêmica pequenininha uma lá. Polêmica Fica no Duda suave. Então. Duda é um cara e, gente, e, e eu lembro que o Lula ele vinha De sucessivas derrotas para presidente uhum. Só que ele tinha uma questão de muito embate ele ia pro pau. As uhum. campanhas dele era indo pro pau. E veio aquela história do Lulinha Paz e Amor, né? Exatamente. Que então... foi construída pelo Duda. Construída pelo Duda. Porque essa, é... essa foi, foi uma das, da Exatamente. repaginada Exatamente. no comportamento do Lula. E ele teve, assim, ele, ele teve uma lição é, na prática. Porque a primeira vez ele competia com o, o príncipe, né? Sim. Que era o Collor, que tinha todo o apoio do Duda Mendonça, que era o cara que montava a campanha dele. Uhum. Que criava o storytelling para ele. né? Depois ele foi para o Fernando Henrique, que tinha o Nizam. É, o Nizam Guanais. aliás, o Nizam Guanais, também, para quem não sabe, ele começou como estagiário do Duda Mendonça na DM9. É, essa eu não sabia, essa é a nova é, para nós. Ele, ele, Esse livro do, do, do Nizan, esse livro do Duda, o prefácio é do Nizan. Então, ó, um, um excelente <risos> recado para todos que estão nos assistindo. Muita consciência, muita atenção, muito olho aberto, para que nos próximos meses você não caia em historinhas, historinhas, né, em historinhas que depois vão acabar prejudicando a tua história, o teu storytelling, né, Exatamente. então nós temos aí sim, de fato, todo último, sem segundo semestre, Exatamente. Todo, todo último, não, todo segundo semestre, a cada, de um ano a cada dois anos, nós temos uma avalanche de storytelling aí, pra ser muito bem contado, pra ser muito bem dito, pra colocar todas as emoções possíveis, Exatamente. todos os enredos possíveis, pra gerar todas as emoções e substâncias possíveis que possam ser liberadas no teu corpo, pra conseguir convencer <risos> você a votar. Ana? É isso aí. Um último recado pra quem tá nos assistindo aqui: Olha, sobre as histórias da vida. Sobre as histórias da vida. Storytelling é uma sedução, realmente. Quando você aprende e entende um pouco mais dessa técnica, dessa ferramenta, quando você vai aprendendo a usar esses princípios da neurociência, os princípios da comunicação no storytelling, você também fica seduzido por isso. É uma coisa incrível. Então, é, eu digo aqui... É, Procurem, procurem conhecer, procurem aprofundar, não se deixem levar por historinhas, mas procurem criar para suas marcas, para suas empresas, seja da área que for, do segmento que for, do tamanho que for, grandes histórias. Histórias capazes de fazer a diferença no meio de tanta mesmice, né? E aí eu te pergunto, qual é a história que você está contando do seu negócio? Qual é a história que você está contando para os seus clientes? Qual é a história que você está contando para o seu público interno? Para que você consiga estabelecer cultura dentro do seu negócio, independente de tamanho. Se as histórias estiverem muito bem contadas com todos os elementos, o lucro é certo. Lembrando que o nosso podcast Lucro Certo vai ao ar, Toda terça-feira às 17h45 no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like no, seu, no vídeo e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo. Ana, obrigado. Eu que te agradeço. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.